It's me, Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu não vou mentir e vou dizer mesmo que nesses últimos meses tem sido difícil cuidar do meu cabelo. Como podem ver através do título, eu escapei de desfrizar o meu cabelo. Isso tudo começou alguns meses atrás, quando eu estava a tentar fazer penteados e o meu cabelo não estava a reagir do jeito que eu queria. O meu cabelo cabelo tem uma textura muito diferente, ele é um pouquinho mais liso em alguns sítios. E nem sempre dá muito certo para fazer certos penteados. Está a faltar o que para subscrever, comentar e partilhar? Façam já isso, tá? Estou a esperar. Já? Ok. Bye! O meu único problema nesse momento com o meu cabelo é a textura, porque a textura está a mudar muito. Eu não tenho problema com o crescimento do cabelo, porque o meu cabelo cresce, embora não muito rápido, mas também não cresce devagar. Então, eu simplesmente, eu acho que o meu grande problema era o fato que o meu cabelo estava a mudar de texturas e eu já não sabia como lidar com ele. O que eu fazia antigamente, o meu cabelo já não aceita. Então, eu estou a tentar encontrar novas formas e eu decidi usar essas tranças que eu tenho aqui, essas tranças lindas, que eu vou ter que tirar daqui a pouco porque já estou há um mês e uma semana. Eu, antigamente, achava que ter cabelo natural era a melhor coisa para fazer, né, e que eu devia ter o cabelo natural. Mas, com o passar do tempo, eu estava a ver mulheres à minha volta, a passar por situações por causa do cabelo, e elas estão a ficar E aí é que vi mesmo que cabelo natural cresce na cabeça de todos, mas nem todo mundo tem a capacidade, nem todo mundo tem aquele amor. e a paciência para cuidar do cabelo natural, porque eu não vou iludir ninguém, tá do cabelo natural não é um mar de rosas, por vezes, e eu sinto que é um pouquinho pior para nós que temos cabelo crespo, porque nós não somos tão representadas, e só estamos agora a aceitar o nosso cabelo, e mesmo assim, tem mais dicas, tem mais oportunidades e escolhas para pessoas que têm cabelo cacheado ou cabelo que é mais para o cacheado para o cabelo que é mais crespo algumas pessoas não vão concordar comigo a dizer a verdade, eu tive poucas inspirações quando eu estava a crescer meu cabelo porque aquilo era, vira a cara ok, pessoas estão a fazer afro o outro lado, cabelo cacheado depois, virou na esquina tem pessoas com cabelo esticado e essa coisa de ter cabelo 4C era visto como algo muito podre porque... Nós não éramos tão... Ainda não somos tão valorizadas como nós devíamos ser. Agora acho que se tu realmente não consegues cuidar do teu cabelo e o teu cabelo te deixa muito triste, já tentaste de tudo eu acho melhor desfilizar o cabelo porque não faz sentido tentar ficar com algo que te deixa triste e realmente gasta a tua energia. E todo mundo tem aquela rotina que pode encaixar os cuidados que o cabelo natural precisa, especialmente o cabelo crespo e é muito mais fácil, sinceramente, cuidar de um cabelo relaxado, né? o cabelo desfrizado, embora que os cabelos desfrizados também precisam de ter os seus cuidados, mas quando estamos a olhar entre o cabelo crespo, que encolhe muito... E sem esquecer que o cabelo natural age como se fosse uma criança cheia de manias e nós podemos aguentar e tentar melhorar a situação. Precisa de muitos tratamentos e fator encolhimento, essas são as coisas, e olhamos para o cabelo liso. E, girl, acaba por parecer uma Coca-Cola no deserto. Eu, sinceramente, não julgo quem desfriza o cabelo. Cabelo é cabelo mesmo. Eu, sinceramente, sou apegada ao meu cabelo. Não vou mentir. Mas, se eu tiver que fazer algo diferente amanhã, eu sei que o cabelo vai crescer. Embora que eu vou ficar triste por uns dias, umas semanas ou algo assim, mas... Cabelo é cabelo. E sinceramente falando, por um bom tempo o meu cabelo era a minha beleza. Deixem já o vosso like, subscrevam, comentem algo em baixo. vos dar um momento. Vou aproveitar a água. Porque água é muito importante. Então já Já? Já? Já subscreveram? Ok, continuando. Vocês não sabem, mas antes de fazer essas tranças, eu cortei o cabelo porque Chegou um momento que eu só estava me olhando no espelho, não estava a gostar do que estava a ver, eu peguei na tesoura, comecei a cortar as pontas e depois de cortar as pontas fiquei com uma vontade de cortar tudo, estava a ver tudo e aí eu fiquei a pensar, não, não vou cortar tudo agora porque nesse momento eu não estou tão feliz. Assim que eu fiquei com a cabeça mais fria, eu fiquei a pensar, ok, ao invés de de, de cortar o cabelo é melhor desfrizar e fazer umas brincadeiras que nunca consegui fazer e depois de pensar sobre isso eu parei e fiquei tipo não deixa só transar o cabelo e vamos ver em alguns meses como é que eu vou me sentir sobre isso e eu estou muito feliz por não ter tomado aquelas decisões porque eu sinceramente quero dar uma chance no meu cabelo e ver até onde vai chegar e eu vou continuar a usar esse estilo protetivo, por enquanto eu não vou desfizer o cabelo, mas no futuro se eu desfizer o cabelo já sabem porque, eu provavelmente não vou estar triste sobre isso porque já ando a pensar sobre fazer isso há muito tempo. Eu acho que é muito importante ficar feliz com as tuas decisões e fazer o que te faz feliz, especialmente quando tem a ver contigo e é algo que tu podes controlar. Não vale a pena ficar chateado com coisas que tu não podes controlar. Claro que vamos ficar um pouquinho chateadas ou a nos sentir um pouquinho, sei lá, de uma forma estranha, mas depois temos que aprender a alargar essas situações e focar nas coisas que nós podemos controlar. Estava a ver que os meus pensamentos sobre o meu cabelo já a mudar, então decidi fazer uma mudança e depois dessa mudança, que foi cortar o cabelo, fiz umas tranças e agora eu vou ver qual será o próximo passo depois de tirar essas tranças, mas eu acho que vou deixar o cabelo respirar por uma semana, depois vou voltar a fazer as tranças e até agora estou feliz com cada decisão que eu tomei e espero que vocês façam o mesmo daqui em diante, espero que vocês continuem a fazer o que vos faz feliz não tenham medo de mudanças mudanças nós crescemos mais e nós conseguimos encontrar a nossa felicidade nessas nossas mudanças e espero que vocês tenham gostado desse vídeo meu mini desabafo e se tiverem alguma pergunta ou qualquer coisa assim, podem mandar uma mensagem para o meu Instagram. Não sei se vai estar aqui ou aí, mas vai estar por aqui. E deixem um like, subscrevam e partilhem com os seus amigos. Bye!